Bom dia! Saiba como emagrecer de forma fácil, simples e eficiente. Saiba que emagrecer é uma coisa muito boa de se fazer, sim! Com emagrecimento traz mais agilidade para entrar dentro de um táxi, dentro de um Uber, dentro de uma moto. Esse é um dos efeitos de emagrecer. E saiba que emagrecer é uma coisa fácil e simples. O problema é que existem algumas pessoas que transforma a coisa mais fácil do mundo da coisa mais difícil do mundo. Mas não se preocupa. Emagrecer é uma coisa descomplicada. Hoje em dia tem até treinamento que ensina como perder os quilos do seu corpo. que aliás, emagrecer é a ciência de perder os quilos do corpo. E um dos efeitos disso é perder a barriga. Porque muitas vezes a causa do aumento de quilos é a gordura. Nem sempre. E vezes vezes não. Mas muitas vezes sim.